Olá! Vamos para mais uma aula. Galera, seguinte, tracei aqui uma linha horizontal e uma linha vertical. Essas duas linhas possuem uma relação. Qual é a relação entre elas? Elas estão em perpendicular, que quer dizer que a relação entre elas é um ângulo de 90 graus. Com a nossa, com os nossos instrumentos, nós temos essa mesma relação. Então eu tenho aqui, ó, o ângulo, o triângulo de 90 graus e 45 graus, que tem aqui essa relação perpendicular, ó. Se a gente posicionar aqui, eu vou perceber ele está também em 90 graus. E os outros dois ângulos estão a 45. O que nós podemos deduzir desse triângulo 90-45 graus? E ele é um triângulo isósceles, que possui lados iguais e ângulos iguais. Se ele tem o mesmo, a mesma medida daqui e a mesma medida daqui, isso significa que, esse ponto aqui, ó, se a gente traçar uma outra perpendicular, ele vai cruzar no ponto médio da hipotenusa. E isso permite que eu trace diagonais, dividindo esse ângulo de 90 graus com a bissetriz em duas partes iguais. E me permite criar, é, realizar construções geométricas sem necessitar de medida. Por exemplo, se eu quisesse construir um quadrado com uma medida qualquer, bastaria que eu traçasse a diagonal ó, partindo desse ponto, que é o cruzamento entre as duas linhas, horizontal e vertical, que possuem uma relação de 90 graus. Então, eu traçaria essa diagonal ó, utilizando o um esquadro de 45, o que, que eu estaria fazendo? Dividindo esse ângulo de 90 em duas partes de 45. Se eu estou dividindo esse ângulo em partes iguais, eu tenho certeza que qualquer linha paralela à minha linha vertical, qualquer linha paralela a essa vertical, que interceptar essa diagonal que saiu do ângulo de 90 graus e dividiu ele em 45, eu vou ter aí uma forma quadrada. Por quê? Porque eu sei que o triângulo, que é 90, 45, 45, ele vai dividir os segmentos de mesma medida. Então, se eu tenho aqui 45 graus, eu vou ter aqui 90 graus e aqui 45 graus, que é o meu triângulo, exatamente o meu triângulo. Aonde eu consegui o cruzamento desse ponto? Olha só esse ponto aqui, ó, foi criado. Ele também vai dividir esse segmento aqui, ó, através do transporte de segmento, ó, também num triângulo né, que tem 45 graus e 90 graus. Porque esse lado aqui é igual a esse lado. Que é igual a esse. Que é igual a esse. Então, se eu traçar a diagonal aqui agora no sentido contrário. Por detução, eu posso concluir que esse ponto aqui é o centro da minha figura geométrica, que tem todos os lados iguais. E é a partir dessa figura geométrica que eu vou aprender a utilizar o meu compasso. Então, o compasso, ele é um instrumento que vai me auxiliar a fazer circunferências, círculos, mas também vai me auxiliar nas construções geométricas, porque ele consegue transferir medidas. Então, a abertura do, do compasso, ela é precisa e ela também transfere medidas. Então, olha só, vamos conferir. Como que eu uso o compasso? Primeira coisa, eu tenho uma ponta seca, né? uma ponta. Ponte aguda, onde eu vou. Vai ser o centro da minha circunferência. E eu tenho a área de grafite. E a gente pode observar que essa área de grafite ela tem um formato inclinado. Ó, na hora que eu estou apontando, ela tem que ter esse formato de sisel para que eu possa ter um traço correto. Ele não pode ser agudo, que nem a lapiseira. Que nem a lapiseira. Ele tem que ter essa forma de cisel. O que eu estou chamando de forma de cisel? Então, vamos imaginar que isso aqui é o grafite. Certo? O sisel, ele, ele faz um chanfrado assim, ó, na ponta do grafite. Certo? Isso aqui, ó. É a forma correta de eu ter o meu grafite do compasso apoiado. Certo? Bom, mas vamos lá. Como que a gente traz? Primeira coisa, eu faço, a, determino a abertura. Então, eu vou posicionar a ponta seca exatamente no cruzamento das duas linhas do quadrado. Vou fazer a abertura na borda, ó. Então, se for um quadrado, essa mesma distância que eu tenho aqui, ó, que eu construí, ela tem que ser a mesma distância aqui, ela tem que ser a mesma distância aqui e tem que ser a mesma distância aqui. Porque quando eu traço uma circunferência, eu tenho a relação de distância do centro com o seu raio. certo? Como que eu traço? O, o meu compasso ele tem que estar levemente inclinado na direção do traço nessa direção, direção do traço. A força é para lá, então, né? na direção do traço. E eu vou fazer esse movimento. Eu vou fazer com que ele gire, ó. Vou fazer com que ele gire, né? Ó. Entre os meus dedos, para que eu possa traçar. Então vamos lá. Com muita calma, certo? Então, ó, posiciona e o traço, ele deve ser o quê? No sentido horário. Ó. Vou trançando. Da mesma forma que eu tenho a junção entre os traços, né, que eu tenho aquela emenda que não pode ser percebida, no compasso a mesma coisa. Se eu comecei em um ponto, ele tem que terminar exatamente nesse ponto. Se eu quero fazer uma circunferência menor, eu diminuo, vou tentar fazer um pouco mais reforçado. Então, mais uma vez, no sentido horário, uma circunferência menor, ó, levemente inclinada na direção do traço. Ó, e eu tenho aí uma circunferência. Bom, essa é a conceituação básica para o exercício que nós vamos executar na, no próximo vídeo e que é o exercício que eu passei não? o que, que foi o exercício? só para adiantar nós dividimos criamos uma margem de 3 centímetros né, de cada lado da folha e depois dividimos essa, essa margem em quatro retângulos semelhantes Porque nós utilizamos instrumentos. Então pensa da seguinte maneira: você tem que utilizar os instrumentos. Eu não usei em momento nenhum medidas. Quer dizer, marquei um ponto aqui, outro aqui com a mesma medida e tracei. Não. Eu tenho que utilizar o meu instrumento para poder fazer a construção geométrica. Ok? Vamos lá, até o próximo vídeo. Espero vocês.